tinha nada para fazer durante o dia e gostava já desta de gastronomia e tudo ligado à, portanto, à, à parte gastronómica, fui para a escola de hotelaria de, de Lisboa e pronto, e o bichinho foi crescendo, crescendo, crescendo e o curso de veterinária foi postulado e segui, portanto, segui esta área, é? Sempre com a minha ideia de, de abrir o meu próprio negócio, o meu próprio estabelecimento, que veio acontecer em 95. A Almadã era, portanto, no tempo dos árabes, como se designava Almada, uh, portanto, Almadã significa em árabe uh, a mina, porque aqui em Almada se explorava o ouro, nomeadamente nas minas de Dissa. Os pastéis, pronto, existem há 22 anos sensivelmente, portanto, foram criados por mim, como homenagem, portanto, à cidade de Almada. Eu sempre tive um gosto, portanto, uma adoração, um gosto especial por Almada, nomeadamente a sua história, não é? A pastela é uma massa folhada muito fina, estaladiça, crocante, uh, com um recheio de, de creme de ovos com amêndoa. Uh, hoje em dia já temos mais sabores porque os nossos clientes nos foram pronto, pedindo, uh, nos diziam que gostavam de experimentar com a noz, que este colhado ia ser muito bom com o chocolate ou com maçã, uh, e hoje já temos uns 5, 5 sabores. Temos portanto, o tradicional, que é a mesma, foi como começou, é? temos o nozes com canela, o de gila, o de chocolate e o de maçã. Este estamos a experimentar a banana chocolate e tem que ter muito sucesso, muito sucesso. Os nossos são brasileiros, foram feitos um para o outro, foram um para para o outro.